Ouça agora a palavra Amiga com o Pastor Arantes. Muito bem, nós, nós estamos aqui diante da Palavra de Deus. Como nós falamos no Evangelho de Marcos capítulo 9, no versículo 33, assim diz... A escritura, ouça com atenção para você ser abençoado. O maior no reino dos céus, o maior no reino dos céus. Olha o que diz a Escritura: tendo eles partido para Cafarnaum, estando ele em casa, interrogou os discípulos, por que discutis, estavam discutindo pelo caminho? O próprio Jesus, estando com eles em casa, perguntou, por que vocês estão discutindo aí? Estão batendo boca, discutindo. E eles ficaram em silêncio, porque pelo caminho estavam discutindo, né? Entre si, os apóstolos discutiam entre si sobre quem era o maior entre eles. Quem era o maior? Essa era a discussão deles no caminho. Quando chegou em casa, Jesus perguntou, mas o que vocês estavam discutindo tanto, batendo boca, conversando? Eles falaram, ah, ficaram calados, assim, meio envergonhados, né? Mas de repente, de repente, de repente. Olha o que aconteceu. Eles ficaram em silêncio porque tinham discutido quem era o maior. Pedro falava, João falava, Tiago falava. E eles diziam, olha, eu sou maior do que você, você é maior do que... Eu não sou maior do que você, você não é maior do que eu. E, e Jesus se assentando, chamou os doze e disse para eles... Se alguém, se alguém quiser ser o primeiro, será o último. Se alguém quiser ser o primeiro, será o último. E o servo de todos. Jesus falou, olha, quem quiser ser o primeiro, será o último e será servo de todos. Trazendo uma criança, colocou no meio deles e, tomando-a nos braços, disse, Qualquer que receber uma criança tal como esta em meu nome, a mim me recebe. E qualquer que a mim me recebe, não recebe a mim, mas ao que me enviou. Querido irmão, estamos diante da palavra de Deus. Nós não estamos diante de um livro de filosofia, nós não estamos diante de, uma, de um livro de segredos milenares ou histórias de carochinha. Nós estamos diante do evangelho, da palavra de Deus, da palavra sagrada, da escritura sagrada. A escritura aceita pelo mundo cristão. Todo cristão crê que esta é a palavra de Deus. E se você crê que esta é a palavra de Deus, então ouça com atenção. Os discípulos estavam no caminho, caminhando, e eles começaram a discutir entre eles, começaram a bater boca, a discutir, olha, quem é o maior, quem é o maior, quem é o maior. O que Jesus disse foi o seguinte, olha... Se alguém quer ser o primeiro, ele será o último e servo de todos. Por que, que ele disse isso? Porque há uma, há uma coisa interessante que muita gente não presta atenção. Porque quanto mais você quer ser grande, maior de todos, sem perceber você se torna servo de todos. Ah, você não acredita nisso? Então eu vou te explicar. Vamos tomar, por exemplo, uma pessoa extremamente pobre. Pobre, pobre, pobre, de rema, rema, rema, rema. Então ele é tão pobre que a preocupação dele qual é?